Que pump foi esse, hein, pessoal? O Bitcoin tomou uma decisão, rompeu essa linha de tendência de baixa e foi buscar a casa dos 66.400 dólares, apesar de diversos indicadores de sentimento apontando sinais bearish. Eu vou comentar para vocês aqui no vídeo de hoje o motivo disso ter acontecido aqui, na minha opinião. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que está muito bullish. Então, antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos. E para quem ainda não baixou o Terminal da Tânia, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado aqui abaixo. tá? Então, aproveita esse Terminal da Tânia você pode operar em mais de 20 corretoras direto do seu computador com total segurança, pessoal. Então, é uma forma que eu faço também, inclusive, para poder acompanhar o meu portfólio aqui de cripto, porque eu tenho... Criptomoedas em diversas corretoras, é muito difícil acompanhar isso aqui, tá? Então, o Terminal Training você pode fazer o acompanhamento do seu portfólio em tempo real e de forma gratuita, tá? E quem quiser aproveitar aqui promoções de corretoras que eu indico, tá, pessoal? Tem que ter todas as corretoras com bônus, né? Corretoras de mercado futuros para quem. Tem experiência com o Mercado Futuros, tá? vou deixar aqui os bônus aqui abaixo. Se você não tem experiência, não toca nisso aqui, tá bom? Só para quem realmente sabe operar Mercado Futuros. E quem quer aproveitar aqui as corretoras que eu uso, tá pessoal? Todas as corretoras tem aqui, tem promoções, enfim. Todas, todas as corretoras aqui eu estou recomendando nessa página. Vale a pena você aproveitar. Também tem ferramentas aqui, tudo que eu recomendo aqui no mercado de criptomoedas, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, vamos olhar aqui o Bitcoin que esse pump aqui foi realmente incrível. Vários indicadores de sentimento apontando sinais bearish aí no final de semana, nos últimos dias, né? O Bitcoin buscou lá o, o long short rate na casa de 4 praticamente aí, pessoal, dois dias atrás. Realmente incrível. Foi no sábado de manhã eu tava olhando ali o long short rate em 4, tava realmente apavorado ali, né, realmente com com o Bitcoin nesse com um indicador de sentimento, mas o Bitcoin teve força aqui para romper né, essa linha de tendência aqui agora. E qual que foi o motivo disso aqui, pessoal? Tá? Para começar o vídeo, eu vou falar sobre isso primeiro, porque acho que é uma coisa que tem várias pessoas se perguntando aqui. Eu comecei a analisar hoje, tentar entender o que tá acontecendo, pessoal. Tá? Então, bom, primeiro motivo aqui também, a gente teve, né, antes, olhar aqui no indicador de sentimento, a gente viu o long Short ratio caindo, tá? Então aqui, a gente começou a ver uma, uma queda do long Short ratio uh, antes até aqui desse pump, tá, pessoal? Então a gente começou a ver essa queda, mas isso aqui não foi, na minha opinião, o motivo principal aí de ter esse pump forte para o Bitcoin, tá? A gente acompanha aqui os mercados, pessoal, que eu falo muito aqui nos meus vídeos, Tá? sobre os mercados. A gente viu também a SP500 subindo, né? a Nasdaq eu comentei para vocês no último vídeo. Mas um fator importante também, pessoal, que é a, a, aqui o... o a taxa aqui né de, de juros dos tesouros americanos ali né a, a taxa do juros de, de 10 anos de 2 anos caíram muito forte nesta-feira tá pessoal isso aqui mostra que uh, as pessoas estão não estão acreditando muito aí né uh, no caso no, no nos títulos e também no governo americano isso também com a inflação enfim isso aqui leva a uma queda muito forte tanto da, da de, de 10 anos quanto de, do, de 2 anos que também caíram muito forte a gente pode ver Desde outubro, final de outubro, caiu muito forte aqui a, a, a taxa de juros do título do governo americano. Então, com isso, pessoal, a gente pode ver que também o ouro, tá? Se eu puxar aqui o gráfico do ouro, também subiu muito forte aqui, ó. A gente vê inflação, isso aqui afetando a inflação, né? Isso afeta diretamente a inflação, essa, esse risco todo... Ano do mercado americano aí também. Tá, eu não sou especialista nisso aqui, tá pessoal. Tento entender um pouco mais e quem, quem quer entender mais sobre essas coisas, eu também aconselho a acompanhar, por exemplo, o canal do Fernando hoje tá? Um canal que eu também acompanho para ler, entender um pouquinho mais aqui sobre a economia, tá bom? Mas aqui, pelo que eu vi também aqui acompanhando o mercado, o, o, a, né? a taxa de juros também aqui, o, a gente pode ver também ó, o ouro, pessoal. Tá formando uma bandeirinha aqui de alta incrível, ó. E tá prestes a querer romper essa bandeira aqui também, é que eu olho aqui nesse momento, tá bom? Então, isso que mostra para mim que né, as pessoas estão aí aterrorizadas com, a, a, com o fantasma da inflação nos Estados Unidos, que vai pegar com certeza cada vez mais forte lá, na minha opinião. E pessoal, e com isso leva aí também né, o dólar, enfim, né, cada vez se desvaloriza, desvalorizar desvaloriza mais. Né, na minha opinião, as pessoas vão partir para o ouro, Bitcoin, né? Outras formas de poder fazer uma reserva de valor, tá? E Bitcoin com certeza está muito bem cotado aí, né? Então isso aqui para mim é uma explicação do Bitcoin ter tido esse, esse pump muito forte aí, né? Nas últimas últimas horas aí, tá bom pessoal? Então é, tem que ter um pouquinho mais de mercado aí realmente, né? mas para mim mostra que cada vez mais as pessoas estão se dando conta aí, né? Os, os investidores, né? Estão se dando conta que, Ficar com o dólar, pessoal, e os Estados Unidos com a dívida cada vez aumentando mais, né, tá complicado aí e realmente a solução vai ser partir para um plano B, né, um plano B de Bitcoin, tá bom? Por isso a gente teve aí esse pump, na minha opinião, muito forte do Bitcoin, tá? Então, pessoal, aqui agora, só que assim, a gente está num pump aqui agora, nesse momento, né? Então fica complicado de sair pulando em cima aqui, tá? Não saiam pulando num pump desse aqui. Porque, inclusive, a gente teve liquidação muito forte aí também, né, aqui do Shorts, a gente liquidou muito forte aqui, aqui nesse, a gente pode ver que foi teve uma liquidação de, pelo menos aqui, pessoal, somando tudo, a gente tomando todas as liquidações aqui, a gente teve ter tido mais, aqui facilmente, que mais de 40 milhões de dólares de liquidação, tá? Aqui de Shorts, então, tome cuidado aí que a gente poderia ter, pode ter retração aí forte pro Bitcoin também, tá bom? Então, é, como você sabe muito bem aí, o mercado de futuros é uma maquininha aí, né, de caça à liquidez, então... Não sejam liquidez da, do, do, do mercado, tá? Então, pessoal, nesse momento aqui agora, tá? Vamos puxar o gráfico de 4 horas aqui. O que eu tô de olho aqui agora, pessoal, porque, assim, ó, quando teve esse pump de do Bitcoin, não tava operando e eu perdi essa pernada aqui também, tá? E eu tava olhando aqui regiões para fazer compra também, inclusive, de, de Bitcoin, para poder, conforme eu falei para vocês no meu canal, tenho cada vez mais saído de altcoins né começando a botar em dólar em Bitcoin tá pessoal então eu tava com esperança de poder comprar bitcoins aqui regiões mais abaixo também acabei não conseguindo fazer compras no uh, compras mais para hold aí né para esse boom e agora com esse pump de Bitcoin né para mim tá claro que o bitcoin tomou uma certa forma uma decisão aqui né pessoal idealmente seria bom de acompanhar aqui a região do 67 né a gente conseguir romper de 67 mas aqui agora onde Bitcoin tá ficaria de olho para o seguinte ó. É, para poder buscar entrada, pessoal, Fibonacci aqui, tá? Então, desse fundo aqui até esse topo, né? Então, buscar regiões Fibonacci para poder buscar entradas. E para mim, pessoal, eu ficaria de olho mais ou menos aqui nessa região aqui de 64 mil dólares. Tem outras linhas aqui, né? Também de. de que serão, poder, podem virar suportes aqui para o Bitcoin, tá? Então, eu ficaria de olho nessas regiões Fibonacci aqui agora. Acompanhando também junto com o indicador de sentimento, tá? Se a gente vê continuar aqui o long short ratio continuar caindo aqui também, né? E ter mais liquidação de de pessoas que estão fazendo uh, long tá? a gente poderia ver com essa liquidação que a gente poderia ver uma continuação dessa dessa subida para o Bitcoin tá bom então nesse momento pessoal não aconselho sair pulando em Bitcoin tá eu aguardaria aqui regiões de Fibonacci tá bom para a gente poder buscar é, entradas aqui também tá então vou puxar aqui também no gráfico diário a gente pode acompanhar também algumas médias aqui também que eu gosto de acompanhar ver se tem uma média interessante tá Então, ó, as médias estão muito, a médias está muito afastada de todas as médias aqui agora, então eu acho complicado de entrar aqui no Bitcoin nesse momento, tá bom? Então, minha recomendação, pessoal, né? é poder é, cada vez mais se ficar exposto em, em dólar e bitcoin para poder comprar né em dólar no caso para poder comprar bitcoin numa possível tração que agora tá então essa linha inclusive de tendência aqui que eu estou acompanhando uh, há mais tempo aqui ó comecei para vocês inclusive no último vídeo é o bitcoin respeitou muito bem pessoal tá essa linha de tendência aqui ó respeitou muito bem essa linha de tendência que agora que ele tinha rompido para baixo rompeu para cima de novo que agora e teve um suporte exatamente nessa linha aqui tá então foi bem interessante é... Então assim, pessoal, agora aqui nesse momento eu falei para vocês, não fiquem, uh, não se afobem aí, tá, tentem, tentem tomar cuidado uh, aqui agora eu, eu ficaria de olho para poder me posicionar em regiões mais abaixo de Fibonacci, tá bom, pessoal? A gente também está aqui ó, no, no, no Crypto Fiend Index, aqui a gente está na região de ganância até nesse momento, tá bom? Então tomem cuidado aí, né, sempre é bom de ficar atento com isso aqui, a gente também tem ainda, né, o Long Short Rate numa região, tá de certa forma alta, mas 1.8, 1.8 que caiu bastante, né, atingiu região de 3.9, quase 4 aqui, pessoal aqui foi no sábado se não me engano né sábado caiu uh, tipo, ficou muito alto mesmo não de tudo isso agora a gente caiu para 1.8 que já deu uma melhorada mas ainda não é o suficiente na minha opinião tá então enfim é, mas é interessante acompanhar que agora se o Bitcoin continuar caindo a gente vê o, o longe de caindo caindo muito forte que com liquidação vale a pena a gente buscar fazer entradas aqui pro Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, a relação ao Bitcoin que eu tenho para vocês é isso, né? Não vou fazer uma análise muito mais complexa aqui, tá, pessoal? Mas só para mostrar para vocês também os alvos que eu estou de olho para o Bitcoin que eu comentei para vocês também no, no vídeo anterior do canal, tá? Então, esse alvo aqui, ó, o R1 do pivô mensal tá aqui né o 71 e 150 mas para mim isso que vai ser uma resistência pequena para o Bitcoin tá bom eu estou de olho pessoal nesses nesses alvos aqui de Fibonacci ó nessa nessa projeção de Fibonacci aqui então a gente buscou o primeiro alvo aqui desse desse pivô de alta, ó foi essa região dos 67 mil dólares exatamente o primeiro alvo o segundo alvo do Bitcoin vai estar tá aqui na casa ó dos 76 77 mil dólares tá a gente está aqui ó 76 mil dólares vai ser o próximo alvo aqui para o Bitcoin com uma pequena resistência nessa região aqui do 71 tá assim que a gente romper essa região de 67 então então, é isso, pessoal. Tá? O Bitcoin não buscou suporte nessas linhas centrais aqui do... do linhas centrais aqui do, do CPR, tá? Então tinha ordens aqui posicionadas. Eu comentei para vocês ordens de compra aqui do Bitcoin nessas regiões que agora. Mas eu vou subir aqui agora, pessoal, à medida que eu né, ficando mais bullish com o Bitcoin, eu vou subir essas ordens, tá? Tentando acumular aqui para a gente poder né, ver o Bitcoin. A minha expectativa é ver o Bitcoin, pessoal, tá? Se tudo continuar aí uh, do jeito que tá, a gente vai ver o Bitcoin até o final do ano atingindo aí a casa dos 100 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha expectativa, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora outras coisas importantes, que é a dominância, tá? Uma coisa importante também que comentei para vocês, ó. Eu errei aqui, na verdade, essa, essa suporte dominância por muito pouco, tá, pessoal? Comentei para vocês que ter, eu esperava um suporte nessa região aqui dos 43, e a dominância chegou aqui na região dos 42.3 aqui, tá? Então, eu errei por 1% aqui, mas uh, para mim que agora o Bitcoin pegou um suporte na, na, né? pegou um suporte aqui agora, né? E tá, vai voltar a subir, na minha opinião, tá, pessoal? E... A minha, a minha recomendação para vocês fica a mesma, tá? O Bitcoin pode simplesmente agora, pessoal, nessa próxima pernada, do Bitcoin subir muito forte, como a gente viu aí nos últimos bull markets, tá? Nos últimos dois bull markets, a última pernada aí do Bitcoin, tá? Ela é, sobe, o Bitcoin sobe muito de forma desenfreada. Tem inclusive uma pessoa aqui do Grupo Telegram, ó, deixa eu achar que esse gráfico aqui ó, foi o, o. Aqui, o Danilo Bullish, 265 MHz por segundo. Ele postou aqui no, no Grupo Telegram esse gráfico aqui mostra que acompanhando, comparando as bullruns, tá? 2013, 2017, 2020, então, 2021. Então, aqui, pessoal, olha só, se a gente repetir o que aconteceu nos últimos bullruns, inclusive eu fiz um vídeo no canal mostrando aqui, tá? Essas regiões de, de Fibonacci, tá bom? É, então, o Bitcoin poderia buscar a casa dos 200 mil dólares nessa bullrun, tá, pessoal? Pode parecer loucura aqui, mas o Bitcoin precisa fazer praticamente três vezes o valor que ele está atual, tá? Isso aqui não é tão difícil assim para o Bitcoin, que ele surpreende muita gente, tá bom? Então, se repetir a história, o Bitcoin vai buscar a casa dos 200 mil dólares e aqui agora a gente tá é, pra, na minha opinião, fechou aqui na questão da dominância, e para mim a dominância vai, vai tomar, retomar uma tendência de alta aqui, tá? Rompendo essa região dos 47. Essa é a minha expectativa aqui agora. Tá bom? O mercado começar a sair mais altcoins e e se posicionando mais em Bitcoin. E essa é a minha recomendação para todo mundo que está nesse mercado, tá? Só um comentário aqui em relação ao Ethereum, pessoal. O Ethereum, então, ele retestou a ele retestou a. a né, a máxima histórica anterior. Eu falei para vocês que a minha expectativa era isso, acontecer para o Ethereum, tá bom? Então, o Ethereum aqui está realmente muito mais bullish que o Bitcoin, tá bom? Isso aqui é um é interessante e para mim o Bitcoin vai seguir o Ethereum, tá bom? Vamos acompanhar aqui agora. Ele é um, é um indicador aqui né? para mim de leading, mostra para onde o Bitcoin pode ir, tá bom? Estou bastante otimista com o Ethereum, é, uma, é um, a única altcoin que eu estou de forma, forma aí segurando. Uh, tem uma sacola grande de, de, de, de Ethereum aí, pessoal, porque eu acredito realmente no potencial que o Ethereum tem, tá? Até uma outra, outra coisa interessante aconteceu no mercado, comentar para vocês, eu comentei, na verdade, no grupo Telegram, foi aqui, pessoal, o fato da Solana, né? A Solana ter passado aqui a Cardano, né? Que, como, como você sabe muito bem, eu não, não sou muito fã do projeto da Cardano. Porque é um projeto que não entrega nada, né, pessoal? Não tem entrega nenhuma. Enquanto a Solana te, é um projeto que tem massa crítica. Eu venho falando para vocês há muito tempo: é muito importante o projeto ter massa crítica de desenvolvedores, tá, pessoal? E a Solana, né, a FTX, a Solana entenderam isso. Eles estão entendendo que realmente é importante ter projeto sendo construído na Solana. tá Por isso que o projeto tá subindo muito forte. Que além de ser um blockchain bom, ele tá subindo, né? Porque tem aplicações rodando na Solana, né, inclusive vê aqui a FTX aqui, ó, colocou um fundo aqui de 100 milhões de dólares para poder aqui investir em jogos de Solana, pessoal. Inclusive, eu tô lançando um jogo de Solana, acredito que semana que vem eu vou mostrar para vocês aí, apresentar né a preview do jogo aí, tá? Uh, então, tá bem, tô bem motivado mesmo com esse blockchain Solana, tá bom? Então, realmente, para mim, isso aqui mostra que o mercado está ficando mais racional aqui, né em apostando em, em projetos como a Solana, né? E não tanto com projetos como a Cardano, que para mim, é, eu acho incrível um projeto como a Cardano, está aqui com 65 bilhões de dólares, sendo que não... Não funciona nada na Cardano, tá, pessoal? Então, essa aqui é a minha opinião. Quem está no grupo participando já sabe, né? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? O Bitcoin está extremamente aí, para mim, é uma é amostra... Uma Tá, deixa eu bem aqui minha tela maior para falar para vocês, é para mim, basicamente, o Bitcoin tá, tá, tá subindo porque a gente está vendo o mercado aí desesperado com né, o futuro dos Estados Unidos, né, com a inflação, enfim. Então, para mim, quanto mais você pudesse se expor ao Bitcoin, quem não está exposto aí, ainda dá tempo, pessoal, tá? é se expor aos pouquinhos, não sai colocando tudo em Bitcoin, quem, quem não está não aí, não tem exposição nenhuma, mas é bom se expor um pouquinho porque, realmente, a coisa pode ficar muito feia aí tá, para os Estados Unidos, para o mercado, mercado em geral com a inflação, aí. Aí, tá impressão de dinheiro tá realmente uma loucura tá bom então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje a quem gostou aí deixa o like se inscreve no canal então para apoiar e a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo um abraço